Olá doutores, tudo bem com vocês? RR na área com mais um vídeo de super dica Agora em direito processual do trabalho para você fechar, gabaritar processo de trabalho direito também E garantir os 11 pontos na primeira fase do exame de ordem Me dá a mão e já caminhar comigo ó, Partiu segunda fase, é claro, em trabalho Porque eu vou te entregar essa carteira Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda se inscreva aqui no meu canal, dá um like no final E eu quero que você escreva aqui, conta pra mim a sua trajetória nesse exame de ordem Angústias, ansiedades, dúvidas Estou aqui para responder tudo pra vocês Vamos lá, vamos caminhar juntos Vamos para uma super dica de direito processual do trabalho Hoje envolvendo o tema agravo de instrumento A gente sabe que recurso é um tema chave, é um tema clássico no exame de ordem Em toda prova de processo de trabalho a gente pode falar sem medo de errar tem uma questão de recurso, pelo menos, né? Bom, agrava grave instrumento. Como a gente já sabe, interposto o recurso, esse recurso vai ser submetido ao duplo juízo de admissibilidade. O juízo a có e o juízo a de quem. Então, nós temos o duplo juízo de admissibilidade. Como assim, Renzete? Se você tem uma sentença que o juiz do trabalho proferiu, da sentença o caminho é reto, o caminho é direto, Cabe recurso ordinário para o TRT Mas você não vai no TRT Interpor direto o recurso ordinário Não vai, né? Você vai interpor o recurso ordinário aqui ó, Perante o juiz que proferiu a decisão Esse aqui é o chamado juízo A qual, Olha a nomenclatura A qual O juiz proferiu a decisão E esse juízo aqui do TRT É o juízo a de quem É quem irá julgar Quem irá apreciar o seu recurso ordinário Bom o que, que esse juízo OACO faz? Ele faz análise dos pressupostos de admissibilidade. Ele faz o primeiro juízo de admissibilidade recursal. O que, que é isso? Ele verifica se estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso. Quais são os pressupostos, Reset. Os pressupostos objetivos ou extrínsecos e os pressupostos subjetivos ou intrínsecos. Objetivos ou extrínsecos, tempestividade, preparo. Preparo, que é custas mais depósito recursal, regular representação, enfim, adequação, tudo isso ele vai ver agora. E depois os pressupostos subjetivos ou intrínsecos, que é a capacidade da parte, o interesse da parte e a legitimidade da parte. Tudo isso ele faz, tudo ele faz. Verificando que estão presentes todos os pressupostos, verificou, ele dá um ok, ok, presentes pressupostos, abre prazo para a parte contrária, apresentar as contra-razões, resposta ao recurso ordinário. E aí sim, com ou sem as contrarrazões, vai tudo para o TRT. Chegando no TRT, vai ser feito um novo juízo de admissibilidade pelo relator aí. Ele vai falar o segundo juízo de admissibilidade. Então, esse é o caminho que a gente tem basicamente no processo de trabalho. Então, o juízo de admissibilidade a CO é o juízo de origem. Então, é esse o trâmite. Só que essa admissibilidade aqui foi uma admissibilidade positiva. A gente pararia a dica aqui, no nosso caso. Acontece, vamos imaginar que quando o juízo Acó, deixa eu pegar aqui minha borrachinha para melhorar, quando esse juízo Acó fez essa análise de admissibilidade, ele não deu ok não. Ele verificou, por exemplo, que o recurso era um recurso intempestivo. Que faltou um pressuposto de admissibilidade do recurso O que ele faz então? Ele vai deixar você seguir com o seu recurso ordinário? Não Se ele verificou a ausência de um pressuposto Ele vai trancar o seu recurso ordinário o Seu recurso ordinário ficou trancado aqui Perante o juiz da vara do trabalho Ora, se o seu recurso ficou trancado Perante o juiz do Perante o juiz que preferiu a decisão Qual é o recurso que cabe para destrancar o recurso? Lembre-se Nega segmento, agravo de instrumento Recurso trancado Trancado, negou segmento agravo de instrumento. Então, nesse caso aqui, o recurso cabível é o agravo de instrumento aqui no nosso processo de trabalho, que vai lá também para o TRT. Então, se o juízo de admissibilidade for negativo, de modo que será denegado o processamento, o segmento ao recurso trancado pela via recursal, nessa hipótese admite-se o recurso de agravo de instrumento a fim, só para isso mesmo, que é destrancar o recurso trancado. Fundamentação está lá, ó. Artigo 897, a linha A da CLT. Cabe agravo no prazo de oito dias de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos. É a dica, é a dica bola de ouro. Nega segmento, agravo de instrumento. Nega segmento, agravo de instrumento. Vai aparecer isso na sua prova, eu vou gritar no seu ouvido, você vai falar, aquele maluco do YouTube, o Renzetti gritou no meu ouvido agravo de instrumento e eu acertei. E vai acertar. Qual é o prazo para interposição do agravo de instrumento? 8 dias. Aliás, vamos recordar, os recursos no processo de trabalho em regra têm o um prazo de 8 dias. Os recursos no processo de trabalho em regra, tempestividade, têm o um prazo de oito dias. Exceção, embargos de declaração, 5 dias, pedido de revisão, 48 horas e o recurso extraordinário, que embora não seja um recurso próprio nosso, se admite sim no processo de trabalho no prazo de 15 dias. Quem tem competência para apreciar o agravo instrumento? O órgão que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição foi denegada. No meu exemplo, o TRT. TRT, agravo de instrumento. Para destrancar RO, de sentença, a competência para o agravo será do TRT. Bom, pressupostos recursais o agravo de instrumento, ele tem que preencher todos os pressupostos de admissibilidade. Claro, ele é um recurso. Então, os pressupostos intrínsecos e os pressupostos extrínsecos, exceto, cuidado aqui, o recolhimento de custas, que não vai ser exigido para o agravo de instrumento. Tem depósito recursal no agravo de instrumento? Tem. O depósito recursal aqui vai ser o valor da condenação, só que o teto é diferente. Não é o de depósito recursal, mas você vai lembrar do teto. Para o agravo de instrumento, o teto será correspondente à metade, a 50% do valor do depósito recurso ao qual você pretende estrancar devendo ser recolhido no ato da interposição do agravo de instrumento. Então, esse depósito recursal aqui, você não vai comprovar dentro do prazo recursal, como acontece para os demais recursos que admitem que exigem depósito recursal. Não. Se for agravo de instrumento, no ato da interposição do agravo de instrumento, você tem que comprovar o depósito recursal. Correspondente a 50%, repete, repito, a metade do valor do depósito recursal do recurso que está lá paradinho e que você quer destrancar. Olha lá o artigo 899, perdão, parágrafo 7º. No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50%, metade, do valor do depósito recurso ao qual se pretende destrancar. Bem atento quanto a isso, que isso aqui é muito importante. Os demais recursos você comprova dentro do prazo recursal. Então, se eu interpuser um RO, por exemplo, no quinto dia, eu tenho até o oitavo dia para comprovar o depósito recursal. Se eu for reclamado, empregador, óbvio, né? Agora, se for agravo de instrumento, eu interpuser de forma antecipada, porque cabe em oito dias, se eu interpuser o agravo de instrumento no quinto dia, no quinto, no ato, no ato da interposição do recurso, eu tenho que comprovar o depósito recursal. Ficou muito claro isso para vocês, espero que sim. Agora, cuidado, se eu estiver falando de um agravo de instrumento que o objetivo é destrancar um recurso de revista, que se insurge contra uma decisão, contraria uma súmula do TST ou uma OJ do TST, nesse caso, não vai haver a obrigatoriedade do depósito recursal. Olha lá, artigo 899, parágrafo 8º da CLT. Quando gravo o agravo de instrumento tem finalidade de destrancar recurso de revista específico que se insurge contra uma decisão contraria à jurisprudência uniforme do TST, consubstanciada substanciada nas suas súmulas ou ojotas, não, não, não haverá obrigatoriedade de efetuar o depósito referido no parágrafo 7º deste artigo. Ok? Lembrem-se também o agravo de instrumento possui um pressuposto especial dele que é a chamada formação do agravo, é fazer um mini processo para levar tudo para o TRT para quando chegar lá, se o TRT apreciar o agravo de instrumento ele destranca o recurso trancado, essa é a grande verdade, e aí ele começa já a julgar o recurso ordinário com toda a bagagem, com todas as peças processuais, então o artigo 897, parágrafo 5º, incisos 1 e 2 traz lá a formação do AI, o que, é que tem que ter? Cópia de decisão recorrida, certidão de intimação, procurações, petição inicial, contestação, decisão originária que é a sentença, comprovante de depósito, custas de recurso trancado e do próprio agravo de instrumento. Então tem que ter um mini processinho mesmo. Só cuidado, né vale lembrar, vale recordar. Hoje, com o PJE, com o processo judicial eletrônico, essa formação do instrumento deixa de ser um pressuposto especial para o agravo de instrumento, Pois o tribunal quem terá acesso integral aos autos tá? Mas para efeito de prova Gravem essa formação do agravo de instrumento O agravo de instrumento também é um recurso que admite juízo de retratação De modo que uma vez interposto o agravo de instrumento O juiz poderá se retratar Imagina que ele verifica Não, o recurso não está intempestivo, não Foi um feriado local, um feriado municipal Eu que não observei, o recurso é tempestivo sim Então o juiz se retratou Então o juiz pode se retratar no agravo de instrumento? pode, cabe aqui tranquilamente o juízo de retratação para fechar, olha o 897 parágrafo segundo o agravo de instrumento interposto contra despacho que não receber agravo de petição não suspende a execução da sentença então a suspensa a sentença, perdão a execução de sentença vai caminhar, vai seguir, não vai ocorrer aí a suspensão recurso é um tema grande, recurso é um tema chave, quer estudar esse recurso comigo? de forma detalhada são muitas aulas de recurso então eu te convido para o nosso começando do zero direito processual do trabalho curso completo todo postado material didático em pdf canal tira dúvida comigo só nós dois começar do zero de forma atualizada para isso só você mirar o seu celular para a sua câmera, para esse QR Code você vai entrar direto no meu time nesse time de vencedores, começando do zero, direito processual do trabalho, se você não conseguir pelo QR Code me chama via direct no meu Instagram no arroba prof. Renzete, me segue lá também, que tem muita dica, notícia tudo que rola no direito e no processo do trabalho, gostou? gostou da dica? então se inscreve no canal, dá um like para gente e comenta aqui como tá a sua preparação para o exame de ordem, vamos seguir juntos juntos até o final porque você já sabe, mas não custa repetir, trabalho não dá trabalho. Tchau!